leve é a Ferrari tá num limbo pior que a Mercedes eu ouvi você falando que tem mais potencial mas no momento a Ferrari tá pior que a Mercedes então é quando eu falei que tinha potencial eu é, para mim o potencial é do carro é, eu acho que o carro da Ferrari tem mais potencial que o carro da Mercedes mas o limbo que tá a Ferrari é maior do que o da Mercedes, porque tudo na Ferrari é vezes 10, vezes 20, vezes 50, né, então assim, todas as coisas dentro da Ferrari tem uma, uma repercussão muito maior do que às vezes elas são, né, isso é diferente da Mercedes. Ainda que a Mercedes tenha é, atraído mais atenção e tudo mais, mas é mais pelo, pela, pela, pelo fracasso assim, do que alguém especulando as coisas dentro da, da, da, da Mercedes e o quanto isso pode se refletir no trabalho deles lá dentro, até em termos de, de, de pessoas mesmo, mudando de, de função, sendo demitidos e tal na Ferrari isso é, é muito maior né na Ferrari é uma coisa absurda assim o que acontece né então é, eu acho que a, a Ferrari está assim num limbo maior embora o carro dela tenha mais potencial do que da do que o da Mercedes é, e sim foi uma foi um, uma decepção grande para foi um balde de água fria para Mercedes para a Ferrari esse final de semana porque ela mudou o projeto, né, então assim, enquanto a Red Bull recuou um pouco naquela questão de ser tão poderosa em, em velocidade de reta, apesar de ela ter conseguido recuperar uma parte disso nessa, nessa pista, mas não é a característica principal do carro, é, então assim, a Red Bull muda dessa forma e continua muito forte, a Ferrari fez o inverso, né, ela também mudou para ter mais velocidade de reta, então ela abriu mão, né, daquilo que ela era muito forte no ano passado, que era a eficiência aerodinâmica, que era um, um equilíbrio em pistas mais seletivas e tudo mais, esse ano ela não, vamos dar mais velocidade de reta para o carro, vamos é, usar essa, essa asa com menos carga, vamos fazer outras coisas. E ela se assim, enrolou com isso. né? Então, assim o carro realmente tem mais velocidade, mas ao mesmo tempo ele degrada mais os pneus, então ela não consegue usar essa velocidade. Ela não consegue usar é, esse ponto forte. E foi exatamente isso que aconteceu nesse final de semana. Então, o ritmo de corrida da Ferrari é horrível. né Ele é tenebroso, apesar do ritmo de classificação ser muito bom. Pelo menos nas mãos do, do Leclerc. Né? Então, o Leclerc continua entregando é, em classificação. A classificação, nesse, nesse final de semana, provou isso. né Claro que ele tinha a penalidade, mas ele, ele, ele conseguiu, pelo menos, ficar mais perto do... Do Pérez, é, e a primeira parte de corrida do Leclerc também foi muito forte, né? Com os pneus macios. Ele conseguiu tirar mais ali de, de ritmo com os pneus macios. Lógico que depois a coisa degringolou e aí veio o desgaste maior com os pneus duros, que é, é, um, é um problema para a Ferrari. Então, assim, ela tem essas questões para resolver. Mas o, no fundo, no fundo, sai como uma derrota porque era uma pista que em tese tinha que sabe, tinha que colocar o carro mais à frente, o carro tinha que responder e o carro não respondeu. o Gabo, eu queria é, saber de você, porque uma coisa que eu tenho pensado nesses últimos dias é que esse carro da Ferrari, justamente pelos fatores que a Eve apontou, é, ele acaba meio que matando as duas principais valências dos dois pilotos dela. Então, por exemplo, o Charles Leclerc, a gente sabe que ele é um grande classificador mas o Leclerc geralmente tem problemas no decorrer da corrida, ele não é um cara que consegue manter o mesmo ritmo do começo ao fim. Com um carro que classifica bem, beleza, o Leclerc vai estar sempre largando na primeira ou na segunda fila. Mas com um carro que perde ritmo durante a corrida, com um piloto que já perde normalmente, a tendência é o Leclerc ter finais de corridas melancólicos, pelo menos nesse começo de temporada. Por outro lado, o Carlos Sainz é conhecido por ser um cara que cuida bem do equipamento e que por isso se dá bem. O Sainz sempre costumava ganhar muitas posições no fim da corrida. O pessoal ficava sem pneu, ele ia lá, guardava equipamento e chegava. Ele escava o pódio, top 4, top 5. Ele não pode fazer isso porque o pneu dele está acabando na metade da corrida. Então, eu queria te ouvir sobre isso. É, além do carro ter problemas agora, me parece que a Ferrari tem matado as principais características dos dois pilotos dela. Não, até porque, assim, a gente vê o, como foi o desenrolar a corrida, assim, eu não acho, por exemplo, que a Ferrari tem um carro pior que o da Mercedes, eu acho que o carro da Ferrari é de fato melhor, mas a partir do momento que a Ferrari ela acaba se complicando dentro das uh, dentro da questão do pit-stop, né, porque o, o carro, os, os dois carros da Ferrari param em seguida, tem o abandono do Stroll, o safety car, e, enfim, isso meio que dá uma parada grátis tanto, tanto para a Mercedes quanto para o Verstappen e os três é, saem um pouco à frente. É, mas a incapacidade da Ferrari de reagir àquilo numa pista como o Jeddah, tipo, o GEDAR é uma pista que, querendo ou não, tem, ela apresenta opções, a gente não tá falando da Catalunha, a gente está falando de uma pista onde, tem, onde é a velocidade, a maior velocidade média do campeonato, onde tem vários pontos de ultrapassagem e tudo mais, a Ferrari foi incapaz de reagir a isso e de se aproximar e etc, e a briga da Ferrari ficou sendo tirar os carros ali da, da Alpine e da frente, então, tipo, é, essa incapacidade de reação que eu acho que deixa a coisa muito preocupante. Porque, e aí, o que, que acontece? E se em outra corrida isso acontecer, você vai realmente terminar e, e achar, e se contentar em terminar em sexto e em sétimo, um time que ano passado estava começando o ano vencendo corrida, que venceu duas das três primeiras corridas do ano passado, e ao mesmo tempo não tem como a gente pensar em tudo que está acontecendo internamente dentro da Ferrari, tudo que tem saído, de como basicamente o Vassou já está sendo fritado, né? Porque, ai, porque não fala italiano e que não sei o quê porque quebrou a ordem de sucessão, etc. Enfim então não dá para sei lá não dá para ver essa situação da Ferrari não pensar que o ambiente está sendo bem hostil e vão estar tá fazendo de tudo para fritar o Vassour assim que ele quer assumir que é o caso e, enfim é curioso até para ver não não o, efeito, o impacto disso agora né porque aparentemente a Ferrari já tá muito atrás mas imagina o impacto que isso pode ter em 2024 2025 né, com projetos inteiros comandados pelo Vassour porque esse é um projeto que ele não foi Comandado pelo Binotto, né? Que acho que a maior vegarice do Binotto foi ter voltado a fazer um carro péssimo.